Você sabia que existe um elemento que pode curar a sua relação com Deus, com o próximo e com você mesmo? Nesse vídeo, vamos falar do ato mais poderoso do planeta. Oi, tudo bem? Eu sou o Bujá e preciso do perdão todos os dias. Também preciso que você assine o canal. Essa é a forma que você poderá me ajudar e ajudar outras pessoas a chegarem a este conteúdo. Muito obrigado por ter dado play que todo mundo precisa do perdão, isto não é complicado de entender e aceitar. Que quase todo mundo tem um esqueleto no armário sobre este tema, também tá tranquilo para mim. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como o perdão é o fator de equilíbrio dos relacionamentos. O perdão é o que sustenta a minha relação com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Por isso é importante falar sobre esse assunto. O perdão precisa ser aprendido e também precisa ser posto em prática. O perdão deveria ser algo natural, pois precisamos dele para a sobrevivência, mas numa busca rápida no Google, você vai ver que quando alguém perdoa outra pessoa que trouxe muita dor para ela, este perdão vira notícia. A Bíblia fala do perdão o tempo todo, aliás, essa é a tônica da nossa relação com Deus desde o dia em que a raça humana corrompeu-se pelo pecado. Desde que a nossa relação com Deus foi rompida pelo pecado, ele vem construindo uma ponte para o retorno dessa relação. Ao longo da história, vemos o seu grande amor sendo demonstrado. A maior prova disso foi o sacrifício de Jesus na cruz. A queda também trouxe a quebra da relação entre nós e os seres humanos, e daí? A necessidade de fazer igual a deus perdoar também mas também ferimos a nós mesmos e muitas vezes somos o pior inimigo que temos é preciso saber se perdoar e aceitar o perdão eu falei disso no vídeo passado falei que o orgulho é a grande causa de nós não nos perdoarmos é só ver o card que está aparecendo agora na sua tela atenção em nenhum momento a Bíblia fala que perdoar significa passar a mão na cabeça de alguém ou de não denunciar quem te agride. Uma coisa é perdoar a ação, a outra é anistiar as consequências do erro. Perdoar não é anistiar o erro. Se alguém cometeu crime, que pague. Se você está sendo violentado ou violentada por alguém, denuncie agora mesmo. Como o perdão equilibra a minha relação com Deus? Há um desequilíbrio na nossa relação com Deus desde o dia da nossa queda, mas ela foi corrigida pelo sacrifício de Jesus na cruz. A morte de Jesus Cristo tornou possível a nossa relação com Deus. Ele rasgou o véu que separava o nosso contato direto com o Pai. Nesse texto de 1 de João temos algo interessante. Mesmo que o véu tenha sido rasgado, nós nos colocamos em impedimento todas as vezes que pecamos. Para entender melhor o que João está dizendo aqui, é preciso entender como funcionava o perdão antes da cruz. Era preciso estar purificado para entrar no tabernáculo e adorar a Deus. Para que isso fosse possível, era necessário sacrificar um animal e fazer uma série de ritos de purificação por meio do sacerdote. Só que Jesus Cristo fez todo esse trabalho. Hoje não é mais necessário fazer todo esse ritual. A confissão basta. E a confissão aqui é ouvir o relato do Espírito Santo sobre o que você fez de errado e concordar sinceramente com ele. Mas atenção, o que mede a sua maturidade espiritual não é se você comete ou não pecado, se consegue ou não viver uma vida de santidade 24 horas por dia, apesar do texto dizer claramente que isto é impossível. O que mede a sua maturidade espiritual é o tempo de resposta que você leva para pedir perdão a Deus pelo que fez. Como o perdão pode pôr em equilíbrio a minha relação com o próximo e comigo mesmo? Veja o que Paulo diz aqui em Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao 13. Ele diz que, como pessoas separadas por Deus Santos e amados por Deus porque temos o seu perdão, temos que agir. Com dois pontos, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Com quem? Com os outros. Mas, como isso é traduzido na prática? Dando suporte e perdoando uns aos outros. Se houver queixa contra o outro, da mesma forma que Deus nos perdoou, perdoe também. É fácil? Nem um pouco. Mas esses atributos, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, Estão disponíveis para todo mundo, então use. Eles vieram no combo chamado Salvação. Mas como o perdão pode melhorar a minha relação comigo mesmo? Davi pecou contra Deus e contra uma mulher e seu marido. O que ele fez gerou consequências sociais graves e também muita ferida nele mesmo. Ele chegou a dizer que sentia-se sujo, triste e temia que isso o afastasse definitivamente de Deus. Isto o perturbou profundamente. Havia dentro dele uma inquietação perturbadora. Como é que a gente sabe disso? Porque ele escreveu uma canção que nós já conhecemos com o nome de Salmo 51. Neste Salmo, ele relata as aflições internas que ele sofreu, daí ele declara na canção um pedido de perdão, ele quer ser purificado, ele quer ser purificado da sua impureza e quer ficar limpo outra vez. Ele pede para que Deus devolva a sua alegria e a sua felicidade, que ele não encontrava fora do perdão de Deus, nada, nada poderia substituir o perdão, somente o perdão poderia devolver para ele o equilíbrio que ele precisava para poder viver. E o perdão de Deus promove esse equilíbrio dentro da gente, porque ele leva a gente a perdoar a gente mesmo. Porque somente pelo perdão de Deus é que a gente volta a ser gente outra vez. Atenção, não estou dizendo aqui que toda tristeza é fruto do pecado. Estou afirmando que a necessidade de perdão produz em nós tristeza. Se você está triste há muito tempo e não consegue entender as razões, por favor, procure ajuda terapêutica urgentemente. Se precisar conversar com alguém, eu estou à sua disposição. Eu quero orar com você e por você. Senhor, eu peço os que estão agora se sentindo ressentidos, pelos que estão amargurados por aqueles que estão carregando dentro de seus corações uma revolta muito, muito forte. Peço para que eles tenham noção do quanto isso é prejudicial às suas próprias vidas, que isso não resolve absolutamente nada, a não ser trazer mais dor, mais sofrimento, mais angústias para si mesmos. Peço também por aqueles que não conseguem distinguir o pecado em suas vidas. Não levam isso muito a sério, já perderam a noção do que é viver uma vida íntegra para o Senhor. Peço por eles, para que eles tenham discernimento vindo do alto, para que eles possam se arrepender do pecado e pedir o perdão ao Senhor e voltar a ter uma vida plena, a vida que o Senhor desejou que a gente vivesse. Eu oro também, Senhor, por aqueles que não conseguem perdoar a si mesmo, não conseguem viver livremente, vivem amarrados a uma situação ou situações em que seus corações não se sentem livres para poder viver com alegria e disposição que o Senhor também nos deu para viver. Oro para que eles sejam libertados em nome de Jesus. De segunda a sexta, tem vídeo novo aqui no canal, sempre às 18 horas. Se você precisar de algo, me chama no WhatsApp. Tá aí, tá no link da descrição do vídeo. Eu quero dividir com você tudo aquilo que temos recebido do Senhor. Assine a nossa lista de transmissão no WhatsApp e receba estudos bíblicos exclusivos. Muito obrigado por ter dado play. Ah! Não esquece de assinar o canal, um joinha aí para curtir o canal. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, se o senhor assim nos permitir.